Violência contra a mulher A violência mexeu muito com minha família Dentro de casa foi uma perturbação Eu tinha um padrasto que ele maltratava muito a minha mãe No começo do casamento era tudo flores Mas o tempo foi passando e ele foi mostrando que ele era de verdade Em uma discussão, minha mãe pensou que ele iria mudar Para fazer ele feliz, ela ficou grávida O risco foi maior, o sofrimento foi em dobro Ele não respeitava a gravidez dela tudo para ele era motivo de briga. Assim que minha irmã nasceu, ela começava a passar por diversas brigas e discussões. Ao passar do tempo, ela foi ficando nervosa, agressiva, por causa desses momentos que ela passava. Eu como irmã, protegia-la o máximo. Mas o tempo foi passando e minha mãe botou na cabeça que ele não era o homem para ela. Eu como filha falei, mãe, nunca é tarde para um novo começo. E hoje eu levo isso como aprendizado. E como uma vitória, pois poderia ter acontecido coisas piores. Eu como filha, presente, levo esse acontecimento que não parecia ter fim.